Bem, continuando, eu vou continuar aqui, lavar os meus pincéis, vou lavar agora dois, depois eu fico sem, sem carga, vou lavar neste aqui de pó, este pó eu não uso muito, eu uso mais o tabuque. temos que lavar muito bem o pincel que é para sair o pó, as sombras a base toda Porque se não lavarmos bem o pincel não fica limpo é isso depois eu vou pegar neste pincel aqui também e vamos lá a lavar este pincel já está assim não eu gosto muito Eu gosto deste pincel porque ela é muito fofo. Tenho que pôr aqui depois uma tola. Bem, agora vou pegar. Vou pegar aqui neste pincel e vou pôr um pouco do sabonete. E depois vou pegar também.. Nesta aqui da base, e ponho também um pouco de sabonete e esfreio assim, sem que massagear massageiro assim pincel. depois puxei aqui muita água suja, assim, e depois eu ponho também assim os dedos no meio, que é para sair toda, toda, toda a base. Depois pego neste pincel aqui e. Faz isso. Eu também não tenho muito um pincel, por isso tenho poucos pincéis. Depois eu vou pegar neste, neste tamanho e vou pôr um pouco de sabonete. Depois ponho aqui no molho. Depois este também dá coma. E faço isso e já cá. Tá. Depois faço este com água limpa. Depois também deste pincel ali há um também. E depois pego nestes pincéis aqui. Sim. Já para ficar sem tempo. E assim. depois passo com água limpa. Este pincel aqui é o daí. É muito bom. Adoro muito. Este é da American. E tá. depois pego outra vez no um sabonete E este pincel aqui está muito sujo E um para aplicar base Está mesmo horrível é mesmo muito base E este aqui é o pincel que dizem que é uma vasoinha Que vai é limpar o, as sombras não tem o nosso rosto Temos que lavar bem os pincéis, senão não ficam, não ficam limpos E é um pouco complicado Quando Com temos os pincéis limpos, ficamos mais satisfeitos Bem, eu agora vou pegar os meus pincéis de... Para aplicar sombra, dos olhos, essas coisas E vou fazer assim Que é para não demorar muito, o vídeo não ser muito comprido Vou pegar no outro pincel aqui, muita sombra preta, assim, depois vou pegar no outro tamanho. Depois vou passar com a água limpa nos pincéis. passar nem por for 3 vezes que é para os pincéis ficarem todos limpos é muito bom também este pincel aqui é da ELF os pincéis da ELF são bons eu adoro os vou pegar aqui também uns pincéis e vou com os sabonetes aqui e este aqui está todo sujo Está todo preto. Depois tenho esta da ponta, mãe. Está tudo sujo. Tenho este da de Rocher. Este pincel é muito bom. Dá bem para esfumar o côncavo. Os pincéis estão horríveis, meus pincéis. Já não lavo dois meses. Eu geralmente lavo os pincéis de 3 em 3 meses porque não ficam muito sujos E como eu não utilizo maquilhagem todos os dias, praticamente por isso não tá, assim muito sujos muito sujo. É uma dos pincéis de aplicar pó, base, que praticamente não uso muito, muita sombra durante o dia É mais pó, estas coisas assim, aplicar sombras, base Eu sei que não está muito sujo os pincéis nos olhos Bem, já estou mesmo a errar, não sei se estou a minha câmera eu comprei, na tua a da dela. Ainda porque não comprei caro. E agora vou pegar uns outros e por aqui. e lavá-los bem eu adoro a sombra preta, adoro. gosto muito da sombra preta, fica muito bem assim, outras showas também já tenho visto uma rapariga há um bocado estive a ver o, o, o, o canal dela do, do YouTube, ela por acaso também essa sombra preta e ela fica muito bonita e ela também é na tom da minha, da minha pele Fica muito bonita com o preto e eu adorei ela, claro o canal dela, o bolo dela Ela por acaso fica muito bonita com o preto, eu gostei de ver com o preto Bem, eu praticamente já estou mesmo a gravar Só espero que a minha máquina esteja a gravar, que esta máquina está com uns hábitos com que eu não estou a gostar nada não Está a gravar praticamente conforme eu quero Vamos lá ver se ela gravou mesmo Eu já lavei os meus pincéis, já passei com ela limpa e vamos ver se gravar Bem, ela ainda está a gravar, Os meus pincéis estão aqui. Os pincéis estão aqui. Os pincéis de rosto, base, pó. E esses pincéis aqui são para aplicar a sombra. E assim, acabei de gravar o meu vídeo. <risos> eu já lavei os meus pincéis. Eu utilizo sempre esse sabonete aqui da Avon. É muito bom. Eu adoro e cheira muito bem, deixa aquele, aquele cheiro suave nos pincéis e adoro mesmo muito. Eu tenho, tenho esta, esta outra máquina aqui. A Samsung. Esta máquina também é muito boa. Muito boa mesmo. E depois eu vejo como é que fica o vídeo. Depois já vestido alguma coisa quando eu colocar no meu canal. muitos bem.